Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, tutorial aqui, agora de Football Manager 2023, galera. Vamos aí tá licenciando, né? Licenciando aí o, o seu FM, né? 2023. Vou estar tá mostrando pra vocês como fazer. O processo é rápido, fácil e simples, galera. Se curtiu o vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho pra estar tá recebendo as notificações. Passando nas aquelas canais parceiro, link na descrição e bora lá pro vídeo galera. Quando vocês vão começar um novo jogo aqui no seu Futebol Manager 2023, os times do Brasil vem assim né, América, tudo abreviado né, abreviado com as cores estranhas, sem as logos. Lembrando, eu vou estar trazendo também um vídeo como colocar logos tá, logos, kits Faces no seu Futebol Manager 2023, beleza galera? Hoje é um tutorial de licenciamento, vamos lá é, Eles vêm assim né, Santos, tudo abreviado, tudo com escudo meio pá né Eu vou estar tá ensinando para vocês como pra fazer pra gente tá, tá deixando com o nome certinho né Vamos com a Santos, São Paulo, Palmeiras, tudo certinho Tudo licenciado né, as ligas licenciadas, tudo certinho Beleza? Vamos lá Beleza, galera. Chegando aqui na tela é, inicial do seu PC, vocês vão estar tá procurando meu computador, vocês vão estar tá dando dois cliques. Vocês vão estar tá procurando a pasta destinatária da Steam, tá, galera? Aqui no meu caso, tá no D2 ponto, tá? Tá no D2 ponto, eu vou estar tá procurando a Steam, né? A pasta Steam, né? Vou estar tá dando dois cliques, Steam, Steam Apps, Common... E procurar Football Manager 2023 Vocês vão estar dando dois cliques Data Database TB Aqui galera, quando vocês chegarem no, na pasta 23.00 É a pasta de atualização Galera Quem tá vendo esse vídeo Depois da beta e tal Como a gente tá na beta Agora nesse vídeo, nesse exato vídeo que eu tô fazendo Vai ter várias outras pastas, né? Que é a atualização do jogo Beleza? Vocês vão estar tá procurando, vocês vão tá... ou vocês podem fazer da maneira que é ir em pasta por pasta Ou fazer da maneira mais simples e mais rápido Você usando essa, essa parte aqui de pesquisa, vocês vão estar tá pesquisando Eu vou deixar na... na descrição do vídeo os arquivos que vocês têm que deletar, tá? Os arquivos que vocês têm que deletar O primeiro arquivo que vocês vão ter que deletar é o arquivo fake Vocês vão estar tá escrevendo fake aqui né e dá um enter beleza aparecer esses dois arquivos fake aqui vocês vão ter selecionando os dois e vão estar tá deletando tá vão estar tá excluindo o arquivo excluir aí vai aparecer aqui não foi possível localizar tentar novamente beleza é porque ele já foi excluído tá é um problema aí que tem no no Windows tá no, no Windows 10 mas você exclui os dois arquivos Beleza o próximo passo vocês vão pesquisar o arquivo li license license underline deixa eu colocar aqui o underline license, license underline done underline SWE vocês podem estar dando um entre aqui e vai aparecer o arquivo Tá. Esse arquivo também vocês vão estar tá excluindo Vocês excluem esse arquivo Beleza, foi excluído Vamos lá para o próximo arquivo O próximo arquivo é o é, N nleague, N -league, vamos estar tá aqui excluindo também o arquivo nleague Vocês apertam o enter Vai estar tá aparecendo esse arquivinho aqui, tá vendo galera? É esse arquivinho aqui, vocês vão estar tá selecionando Vão estar tá excluindo. Beleza. O arquivo foi excluído. O próximo arquivo que vocês vão estar tá excluindo é Brasil. Brasil underline Kits. Vocês vão estar tá escrevendo Kits. Beleza? Vocês vão dar dando um enter. Vai aparecer aqui, ó. Brasilkits.dbc. Vocês vão estar tá selecionando. Vão estar tá excluindo também. O próximo arquivo aqui, que vocês vão estar tá excluindo, é o For Forbidden. Forbidden, vocês vão estar tá dando um Enter, né? Também, Forbidden Names, DBC, esse também é o arquivo. O arquivo que vocês vão estar deletando por aqui, galera, é muito mais fácil, tá? Vocês pesquisam o nome do, do arquivo que vocês precisam estar deletando e fica muito mais fácil para vocês. O próximo arquivo é o license, né? É o arquivo license, vocês dão um enter aí. Beleza? Eu tô fazendo passo a passo aqui para vocês estarem é, aprendendo, né? É esses dois arquivos, galera. Tanto esse, license 2 underlinecnhdbc e esse license 2dbc tá? Esses são os dois arquivos que vocês vão estar tá deletando, tá? Vocês vão estar tá excluindo, beleza? Feito isso, agora a gente vai... Vai estar tá fechando aqui. Vamos abrir o jogo do Futebol Manager. Beleza? Já já a gente volta. Beleza, galera. Voltamos aqui na tela do jogo, né? Depois que vocês fizeram todo o procedimento, galera, por favor, assistem o vídeo desde o começo. Isso daí, vocês fazerem passo a passo. Eu tô fazendo o um vídeo sem cortes. Pode ver que eu também fiz o um passo a passo aqui junto com vocês, né? Eu não tinha licenciado ainda o meu jogo. Depois que vocês fizerem todo o procedimento... Vocês vêm para a tela do jogo, vocês vão estar tá clicando em começar um novo jogo, carreira. Tá aí, galera. Vocês podem ver, ó, os nomes dos clubes estão todos corretos, tá? Tá vendo? América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro. Tá aqui o Santos, tão, os, não estão mais abreviados, estão todo correto. E outra coisa, é, não precisa deletar o arquivo Zebra, por quê? Porque o arquivo Zebra é, era Juventus, né? Pra quem não sabe, era Juventus, né? É... E a Juventus agora está licenciada no jogo, tá? Eu vou estar tá trazendo aí é, logos, kits e faces de jogadores num próximo vídeo aqui no canal, beleza, galera? Como estou mostrando aqui pra vocês, a Juventus está licenciada. Outro clube que está licenciado no jogo. No jogo, no campeonato inglês, né, é o Manchester City. Ele tá todo licenciado com face, kits, a logo, né, como vocês podem ver, é o único time. Quando eu trazer o vídeo de logos, kits e uniformes pra vocês aí, tudo certinho, vai ficar tudo licenciado, seu FM vai ficar padrãozinho, beleza? E é isso aí galera, esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal Passe nos nossos canais parceiros, o link na descrição E tamo junto galera E, outra, e mais uma coisa é, Vocês querem comprar o seu Futebol Manager 2023 Loja FM Brasil Link na descrição, beleza? Tamo junto, valeu e fui! E aí,